Minhas guerreiras, muito obrigado pelo carinho de vocês, quero dizer que o nosso projeto de ajudar o próximo, aquele que não vai receber nada do governo, porque sequer tem um celular tá sendo muito legal. Já comprei algumas roupas. Em breve irei fazer a prestação de contas aqui no canal, demonstrando o que a gente está adquirindo, tá ok? Vamos lá. Hoje, treinamento completo para trabalhar ó lateral de bumbum e muito bumbum e coxas, como de costume. Mas olha só... Gosta do treino? Já vai metendo o dedão aí nesse like, vai compartilhando para geral que vai rolar promoção. No final desse treino eu vou informar. É lá no meu Instagram, EmídeoSRJ. Entra lá no Instagram que aí é lá que vai rolar no final de setembro. Primeira coisa que nós iremos fazer é a preparação. Preparação, 10 segundos é o tempo que você leva para poder começar o treinamento. Exercício, 30 segundos de exercício. 20 segundos de descanso 6 vezes E vamos fazer um total de 3 rodadas Tá aqui, nosso aplicativo Tabata Timer Tá ok? Vamos iniciar E já vamos pegar fogo, né? Como de costume, ó Aqui, começando Botar o nosso Abrindo lateralmente a perna Vai! Isso! 1, 2 3, 4 5 Mudou. 1, 2, 3, 4, 5. Mudou. 1, 2, 3, 4, 5. Vai doer! 1, 2, 3, 4, 5. Parou, descansa, que já vai terminar aqui. Agora, nós iremos fazer o agachamento. É, vamos trabalhar... Bem, a região dos glúteos. Se você deseja contratar meus serviços, ficha de treinamento, seja completo ou projeto quarentena, entre em contato com o número do WhatsApp 021 99 125 7985. Agachamento. Pés paralelos, agachou. 30 segundos de agachamento. Um, dois. Vamos embora. Não vou contar, hein? São 30 segundos de agachamento. Vamos. Isso. Isso. Hoje eu vou fazer você, minha guerreira, pegar fogo. Meu guerreiro, não fica pensando que isso é treinamento somente para as guerreiras, não. Você, guerreiro, que quer melhorar essas pernas, melhorar o visual quando botar aquela sunga verão que vem, pô, tem que fazer. Bora. Isso. Parou. Descansa. Agora nós vamos fazer diferente. Eu fiz 5, 5. Agora nós vamos fazer um, um, um, um, um Ok? Então, dá aquela força aí, não custa nada, gente. Vamos botar o dedinho aí nesse like, assim vocês mostram para mim que tá curtindo. Vamos começar com o lado esquerdo, hein? Esquerdo, direito. Esquerdo, direito. Esquerdo, direito. Esquerdo, direito. Vamos embora Esquerdo, direito. Para de chorar, minha amiga. Esquerdo, direito. Vamos embora Esquerdo, direito. Esquerdo, direita é para queimar hoje, hein? Esquerdo. Direito, vamos dar joinha, isso, vamos compartilhar para as amigas que estão em casa, vamos lá, isso, e mais um, mais um, foi, caraca, gente, olha, já começou a queimar, e olha que nós estamos só no início, ainda não pegou fogo, está começando, agora a gente vai fazer o agachamento, só que esse agachamento, eu tô dando, vocês notaram que eu estou dando estímulos diferentes para a nossa musculatura, Agora esse agachamento é curtinho, só embaixo, só embaixo, vem, desceu, ó, é só isso aqui, só embaixo, vambora, esse dói mais, vambora, isso, vambora, só embaixo, isso, não sobe, guerreira, não sobe não, senão eu vou chamar a atenção, vambora, guerreiro, para de palhaçada, Quero ver os guerreiros aí, escrevendo aí nos comentários. Vamos embora. Isso! E! Subiu! Uh, guerreiro, olha que perna! Está começando a sair aquela perninha bonita, que vocês tanto gostam de treinar aqui com o professor. Vocês falam tão bem do professor. Então, eu quero ver compartilhar. Esse vídeo tem que bater aquela meta dos 10, 10 mil visualizações para rolar a promoção. Só depende de vocês. Vamos lá? Abre 5, abre 5. Vem! Um, dois, três, quatro, cinco. Abre cinco para outro lado. Um. Dois, três, quatro, cinco. Abre cinco para outro lado. Vamos boar. Um, dois. parar. Três. Bora. Quatro. Bora. Cinco. Abre cinco para esse. Um. Dois. Três. Quatro. 5. Ou oh, é isso aí? Treinamento localizado, dando ênfase. E eu peço a vocês: esse treinamento aqui é para vocês ajudarem o canal. Estou trazendo treinamentos completo. Está rolando uma vaquinha para ajudar moradores de rua que não tem nada, são moradores de rua. Então, aí na descrição desse vídeo tem as informações. Agachamento normal. Então, você entra aí na descrição desse vídeo, tem as informações. Como é que você pode ajudar? Gente, na tá boa, se você curte o meu trabalho, eu estou implorando a vocês, que não é para mim não. Estou implorando porque quando você ajuda, seja com um real, se você acha que não tem nada, mas tem um real, de ajuda para eu comprar camisa, comprar roupa de frio, comprar comida. Principalmente, ó, vai chegar o inverno aí, o inverno vai vir forte. Vamos lá, vai terminar. 10 segundos de descanso, vamos abrir um lado para o outro. O inverno vai vir forte, então eu vou comprar cobertor, vou comprar essas coisas. São moradores que não tem nada, tá ok? Vamos lá? Lado esquerdo. Um. Um. Dois. Dois. Três. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Cinco. Vamos Seis. Seis. Sete. Sete. Oito você já está doendo, hein, nove, nove, dez, dez, chora não, um, um, oh. uh. olha minha guerreira, estamos trabalhando muito, muito, e isso é o que eu quero, entendeu, eu quero que vocês consigam ter resultados reais através dos treinamentos aqui do professor Emílio Júnior, vamos fazer o agachamento, vamos embora no agachamento, lá embaixo, curtinho jogando com um bompo alto vem joga com um bompo alto e desce um sobe desce é só esse movimento tá ok, que minha guerreira vamos embora isso eu falei que esse ia pegar fogo e esse é para queimar vamos embora isso sente bem essas coxas não reclama não vem com o professor vem ah. isso isso. Uh, pernas como? As coxas doendo. Você tem que dizer para mim. Professor, minha coxa também tá doendo. Professor, meu bumbum está ficando mais durinho. Estou conseguindo perder peso. Quer ficha de treinamento? Entre em contato com o número do WhatsApp 021 99 -125 7985 Vamos lá? Abrir cinco para cada lado. Vem comigo. Um. Dois. Três, quatro, cinco. Cinco para o outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco para esse lado direito. Um, dois, três, quatro, cinco. Pegando firme, hein? Vamos embora cinco para cá. Um, dois, três, quatro, cinco. Foi em cima, hein? Esse foi em cima. Tá gostando desse tipo de treinamento? Isso é uma coisa que eu te pergunto. Não adianta você só assistir e ficar quietinha aí. Não, tem que falar. Professor, tá jóia, tá legal pra caramba, quero contribuir com o teu projeto. Ajuda aí, vamos fazer, vamos crescer. Compartilha, é só isso que eu peço. Vamos? Abriu as pernas, lá em cima e lá embaixo. Vem! Desceu, subiu. Desceu, subiu. Desceu, Subiu, não tem contagem. Desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu. Isso aí, desceu. Sem choro, minha guerreira. Vamos então, embora com o professor aqui que você vai ter resultado. Treinamento em casa. Isso, parou. Agora nós iremos abrir. Lado direito, lado esquerdo, para você conseguir sentir resultados. Quer um treinamento individualizado, montado para você? Então, entre em contato com o número do WhatsApp 021-99-125-7985. Vai falar com a Daniela ou comigo. Lado esquerdo, lado direito. Lado esquerdo, lado direito. Lado esquerdo, lado direito. Lado esquerdo, lado direito. Lado esquerdo, lado direito. E vamos embora. É isso aí. É para fazer você... ó. Fala, professor, que treino louco é esse? Somente dois exercícios e você trabalhou o máximo todos os membros inferiores. Não adianta imitar. Aqui é o original. Vamos embora. Uh, isso. Descansa. A perna tá como? A perna já tá ficando assim, ó, meia mole. A tua tá assim? Fala para mim. Não adianta ficar com vergonha, não. Pode falar. Eu tô aqui para te ajudar, minha guerreira. Meu guerreiro. Depois a gente ainda vai ter mais treino. Ainda tem mais treino. E compartilha, compartilha. Vamos fazer lá embaixo? Tá embaixo. Abre bem as pernas, desce e só embaixo, ó. Só embaixo. Só esse movimento aqui, ó. Vai tudo lá embaixo. Sobe. Tudo lá embaixo. Não sobe muito não. Tudo lá embaixo. Vamos embora. Isso. Esse projeto aqui eu estou fazendo que é para vocês poderem me ajudar nesse Nessa nova empreitada do canal. Vamos fazer um projeto social aí. Vamos! Isso! Oh, isso! Isso! Vamos subir! Isso aí! Agora descansa 10 segundos, hein? Tá puxado, hein? Que treinamento puxado, hein, galera? Olha, esse até eu me surpreendi. 5 para o lado direito. Para de chorar! 1, 2, 3, 4! 5, faz cara de mar, vai! 1, 2, 3, 4, 5, faz cara de brava, vai! 1, 2, 3, 4, 5, vambora, guerreiro que não está acostumado a malhar a perna, vambora! 3, 4, 5, dá aquela parada que já vai terminar, não dá tempo, isso! Já sentiu a perna, né? E olha que eu tô com o maior gás para ainda malhar para caramba. Mas a gente vai malhar muito ainda. Tem muito treino para a gente fazer. Terminando esse treino, tem outros treinos completos aqui no canal, que é do projeto Emílio Júnior. Compartilha, só peço isso. Compartilha, vamos embora. Vamos fazer o agachamento lá embaixo e subindo. Ó, desceu, quase tocou a mãozinha no chão. Sobe mãozinha pro o ar. Desceu mãozinha no chão, sobe mãozinha pro ar Aí já é outro exercício, estão pegando pesado, né? Então vambora! Se você já não tá aguentando, faz assim então, vambora! Vou deixar esse exercício para outro dia, Vamos Vambora! Isso! Lá embaixo, lá em cima Lá embaixo, lá em cima Lá embaixo, lá em cima Não chora! Vai, vai! Só essa! Oi, parou! Aí vocês falam, esse sininho não para não, professor? Esse sininho não para não, vai parar, vai parar daqui a pouco. Até o professor já está, ó, ficando ofegante. Em breve, em breve, treinamentos pesados aqui no canal. Utilizando pneu e várias coisas, cimento. Vamos fazer um treinamento bem maneiro aqui. Vamos fazer agora? Abrindo um para cada lado, começando do lado esquerdo. Um, um, dois, dois. Vambora? Três, três, quatro. 4, vamos embora, guerreira. 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, não consegue mais levantar? Tenta! Vamos embora! Para de chorar, senão vou mandar apagar 10, hein! Vamos embora! Isso! Foi! Isso! Peraí, você está reclamando aí? É isso mesmo que eu ouvi? Vou ficar de olho, hein! Cuidado! Vou ficar prestando atenção, acha que eu tô longe não tô te vendo não, eu tô te vendo, eu tô te vendo, acredita, eu tô te vendo. Vambora, agora, é o agachamento, é o agachamento lá embaixo, curtinho, cócoras, botou o bumbum pra baixo, botou o bumbum pra cima, vambora. Bumbum pra baixo, bumbum pra cima, é isso que nós vamos fazer, joga o bumbum lá embaixo, joga o bumbum pra cima... E isso você vai trabalhar bem os seus glúteos. Aí o guerreiro, meu guerreiro, meu parceiro, meu irmão, vai falar, mas professor, pô, eu vou trabalhar bumbum, professor. Não, você está trabalhando coxas, você está trabalhando abdômen, você está trabalhando também coxas, está trabalhando tudo com esse treinamento. Pô, é, meu guerreiro, logo você vai me decepcionar? Então, embora. Quando chegar ao parte superior, ó, vamos ó, matar. Trabalhar tríceps, bíceps, antebraço. Vamos trabalhar peitoral. Vamos trabalhar essa cava aqui, transverso do abdômen. Muita coisa ainda vai rolar aí no canal. Um treinamento completo, gratuito. Só conto com a sua colaboração. Vamos bora cinco, hein? Dois, três, quatro, cinco. Já tô cansado, hein? Um, dois, três, quatro. Cinco. Para de chorar. Um, dois, três, quatro e cinco. Desistiu? Ih, já tô perdendo até. Um, dois, três, quatro, cinco. Uau! Que treino é esse? Eu estou perdendo até a voz. Agora tá. Bora, puxa. Respira você, minha guerreira. Que está fazendo aí com seu guerreiro, seu maridão aí do lado, seu filho. Tem muitas que maram com o filho, com a filha. Quero saber qual de vocês duas estão em forma aí, ou as duas estão me enganando. Vamos embora. Agachamento lá embaixo para finalizar. Ó, lá embaixo, desceu, subiu só um pouquinho. Desceu, subiu só um pouquinho. Deixa eu virar aqui para você poder ver. Ó, desceu, subiu só um pouquinho. Desceu, subiu só um pouquinho. Desceu, subiu só um pouquinho, desceu, subiu só um pouquinho. Observe que eu estou na mesma posição, subo e desço, não jogo as costas para frente. É isso aí, ó. não jogo o peitoral para frente. Vamos embora? Está terminando, está terminando! Oh, finalizamos mais um treinamento aqui no canal do Professor Emílio Júnior. Muito obrigado, mas tem promoção rolando. Deixa eu dar os recadinhos e no final eu vou falar promoção. Primeira coisa, quero agradecer a todo mundo que está sendo solidário. Eu estou doando todo o meu conhecimento, meu treinamento, colocando aqui no canal 0800. A única coisa que eu peço a você, se você confia no que eu falo, se você confia no meu trabalho... Eu peço a você, faça uma doação, seja um real. Aí embaixo nos comentários tem os links. O YouTube deu até uma bloqueada. Teve gente mandando mensagem para mim falando, professor, não estou conseguindo acessar o link, está sendo bloqueado. Eu já ajeitei. Se bloquear, vai direto na conta. Um real. Para você, um real. Pode não parecer nada mas para quem está em situação de rua, ou para que eu possa comprar material como eu vou trazer aqui, blusa de manga comprida, e não é coisa ruinzinha não, comprando coisa boa para a pessoa usar, não é porque você vai dar, que vai dar refugo não, não é isso, dá uma coisinha direita, é o mínimo que essas pessoas têm, as pessoas não têm nada, sequer tem um telefone para entrar em contato com o aplicativo do governo para ganhar 600 reais. Aí não é possível que eu aqui malhando, mais de 200 mil seguidores como você, minha guerreira, meu guerreiro, que me assiste, que gosta, que confia nesse professor aqui, e a gente passar despercebido a ah, virar a cara. tá a pessoa ali no chão, ah, vira a cara e deixa para lá. Não, não custa nada. Leva um, um agasalho, leva um cobertor, leva um, um, um bolo, uma comida, só isso. Então eu peço aí, um real se você puder contribuir. O que você contribuir... Vai ser bem aceito de coração e nos vídeos vai aparecer a prestação de conta, porque aqui você ajuda e você vê, tá bom? Outro ponto é, se você deseja contratar meu treinamento individualizado junto com o nutricionista, 021-99-125-7985. 021 99, -125 -7985. 021 -99 -125 -7985. E a promoção lá do Instagram é o seguinte. Aqui embaixo nos comentários... Você vai colocar sim, só isso, só a palavra sim. Pronto, você já está participando da promoção. No último dia de setembro, eu irei, juntamente com o nosso apoiador, fazer o sorteio lá no Instagram, arroba srj, arroba emidio, tá bom? Então vai se inscrevendo lá no Instagram, que depois a gente vai fazer a promoção lá, tá ok? Muito obrigado pelo seu carinho. O que vocês acham de a gente fazer uma saideira? Vamos fazer uma saideira? Então antes de eu falar aqui o tempo que deu, vamos fazer uma saideira. Quem ficou até agora ainda vai ter um bônus. A saideira é o seguinte, olha o que nós vamos fazer na saideira. Vamos fazer só um burpee só um burpee Então prepara aí, vamos fazer a contagem. 3, 2, 1, você vai ficar assim... Vai descer, fazer a extensão da perna, voltar, subir. Desceu, extensão, voltou, subiu. Desceu, extensão, voltou, subiu. Desceu, extensão, voltou, subiu. Desceu, extensão, voltou, subiu. Vamos embora. Voltou, subiu. E foi! Mais uma dica para você colocar no final do seu treinamento, se foi tranquilo. Esse foi o bônus, aquele bônus de final de filme, para você ficar com vontade do que vai vir aí para frente. Vamos lá! Preparação, 10 segundos, exercício, 9 minutos, descanso, 5 minutos e 20, totalizando 14 minutos e 30 segundos. Muito obrigado! Compartilhe, não esqueça! seja solidário, faça sua doação. Até nosso próximo encontro!